Boa tarde, eu tô hoje nós vamos fazer um vídeo que nós vamos mostrar as variônicas intermediárias que é a número 6 esse já é um modelo novo e também a gente vai dar fazer uma demonstração dela aqui ela tá. as varetas são todas em cobre as empunhadeiras são todas em cobre, embaixo o fundo é tampão com rosca. Você pode testemunhar aqui dentro, fecha e está pronto para uso. Aqui ela, os rolamentos também são todos em cobre Aqui dentro são todos em cobre Os de baixo, e de cima Então ela tem um, um bom movimento Que vamos pegar a outra aqui Para ter uma ideia Aqui está as duas e Ela está cruzando em cima Porque está cheio de metal Então você deixa ela cruz Então essa é só o modelo número 6 Elas são todas em cobre, não tem nada de, por exemplo, é, não tem outro material, somente cobre. Ela não tem ferro, não tem, não tem alumínio, não tem nada nela. Tudo é cobre, ela é construída somente em cobre. Então ela é, nós chamamos ela de intermediária. Mas o agora a numeração de sequência das varetas aqui é a número 6 essa tá saindo pela primeira vez dela então ela é muito boa e nós tem uma outra que é quase parecido com ela que é a número 4 a diferença da número 4 essa aqui é a número 4 a diferença da número 4 também é construída toda em cobre vareta tudo em cobre a diferença da número 4 é que a, a parte de baixo dos tampão é de pressão. Então ele é de pressão. E a diferença de preço também. Que a número 4 é mais barata e essa aqui é um pouquinho mais cara. Só que aqui, ó, tampão de pressão, ele não fica saindo à toa. Mas ela é construída toda em cobre. Vou pegar as duas aqui, ó, para vocês uma ideia. Então a ela é toda aqui em cobre também não tem outro tipo de material nela é construída toda em cobre também uma varetas muito boa também trabalha para comando de voz agora essa essa que nós já estamos agora que já esse voltou já é um modelo mais meio, avançado daquele o rolamento muito bom rolamento macio também já umas varetas que já tem uma já é melhorada também já por devido também a já ser rosca já do cabo e, e as empunhadeiras também são mais grossas também trabalha muito bem com comando de voz então é uma excelente vareta Agora Aqui ó, por exemplo Ela é toda cobre Não tem Essa aqui vai lá para nossa, Essa aqui vai viajar na segunda-feira Que já é a primeira dela, que já vai viajar Vai lá para Belo Horizonte Lá para o nosso amigo Quintino Que de lá ele vai levar para o Ceará elas vai para lá para caçar água então é então essa está sendo já feita já direto para ele mas a gente vamos fazer mais delas vão ter mais também aí para trabalhar com mais delas agora a gente tem os outros modelos né tem a a número 2 é a tecnologia de ponta, é uma vareta muito especial, e tem uma número, a número 3, que essa aqui é telescópica, vou abrir uma aqui, já que nós estamos mostrando, vamos abrir ela, essa aqui é a parte da câmera dela, também com rosca, Que é a parte da frente dela, que é numerada, é o número 1. Então vamos ter tirar aquela ali para lá. Aqui, ó, você só pega ela, dá uma decidinha nela aqui, já enfia a mão aqui, ó. Ela já sai, você já puxa a antena lá de dentro. Tá? Então, essa é a número 3, que é a telescópica. Elas trabalham em duas. Você acabou de usar ela, você levanta ela, põe elas no plumo baixa pega o tampão tampa ela essa é a número 3 e as varetas ela fica dois tubos dessa pra você carregar você carrega em dois tubos e também nós tem a número 5 que eu só um minutinho aí que eu vou pegar ela lá é rapidinho Demorou um pouquinho porque eu tive que buscar ela que ela tava lá na outra mesa. Essa é a número 5. Também ela é uma tecnologia também já avançada. E ela tem a câmera. Aqui a câmera dela que já é na parte de trás da vareta no pé da vareta. Você abre aqui pega a câmera. Você pode colocar o testemunho aqui dentro. E ela trabalha as duas aqui, ó, as duas câmeras no pé da vareta. E que as varetas são fixas, as varetas já são fixadas. Então você não tem que estar tá mudando de lugar ela. Só uma, até uma tecnologia muito boa ela, trabalha muito bem. Ótimos rolamento. é toda construída em cobre, não tem outro material nela. Então essas varetas que eu tenho, cada uma é, é mais bonita do que a outra E todas elas trabalham com comando de voz Você pode usar elas por radicesia Então, são todo cobre, todas elas são cobre As outras são latão, que é o metal amarelo Lembrar os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like para que o canal possa crescer e o outro me indicar o vídeo para mais gente e também ativar o sininho aí para que o outro possa modificar o seu dos próximos vídeos. Amanhã a gente vai sair vai fazer uns vídeos bons. Estou querendo ir em Minas amanhã para poder fazer uns vídeos, porque mostrar umas zoada aqui na prática, como é que elas trabalham. Então vamos. Aqui é uma parte da oficina onde nós fa fabrica essas antenas e é uns modelos muito bonitos. Então vamos voltar aqui a nossa aqui que é a que é a nova que essa aqui é a número 6 que ela é toda de cobre é uma antena muito bonita também logo também a tua... essa aqui viaja lá para Belo Horizonte na segunda mas lá para quarta-feira também não já tem outra pronta dela Então, a ah, lembrando pessoal aí que tiver interesse aí nesse produto, a descrição tá aí debaixo do vídeo também. Logo nós vamos fazer agora, semana amanhã, nós vamos fazer um vídeo. que eu vou mostrar essas varas aqui: como elas entram dentro das áreas de conflito, que é os manchão de minério, e também como é que elas marcam posto também para perfuração e também essas novas também. Porque essas outras amarelas aqui, eu já tenho... Essas daqui, eu já tenho vários vídeos feitos com ela, mostrando elas entrando nos manchões, elas caçando água. Então, essas aqui, tem bastante vídeo já delas. Essas telescópios também tem vídeo delas, também mostrando como é que elas entram. Então, amanhã nós vamos fazer os vídeos amanhã. É dessa dessa número 5 e da número 6, mostrando como é que elas entram e como é que elas saem de dentro do... Das áreas. E também nós tá querendo ir amanhã num rio lá em Minas. Pode ser que saia algum vídeo amanhã também sobre dar umas peneiradas numas num, pedrinhas lá. E dizer aos amigos também que logo nós interassem com mil inscritos aí também nós vamos ter um sorteio aí. Vamos sortear uma Variônica, um par de Variônica e também um em mais umas gemas lapidadas, outra sem lapidar. E vamos ao próximo vídeo. Aqui nós estamos fazendo as Variônica número 6. As antenas são todas de cobre. E as empunhadeiras também são todas de cobre. Os tampão são todos de rosca essa aqui é de encomenda lá do nosso amigo Quintino que é lá do Ceará mas ele está em Belo Horizonte nós então vamos mandar em Belo Horizonte para ele de lá e vai levar para o Ceará então aqui é uma demonstração de como que ela está ficando as antenas com 40 as empunhadeiras estão tá ficando uma média de 11 então acho que está dando para para ter uma ideia aí já dela o sol está pegando ali tá? ruim para ver então aqui já dá para ter uma, uma noção boa dela e a outra ela vai viajar na segunda-feira né, que já vai para ele eu vou mandar o vídeo lá para o nosso amigo lá, que gente... até mais